Tamo rapaziada, e hoje no um sábado na Brasa. nós estamos aqui em Urupema, Santa Catarina, na Fazenda da Divisa, e nós vamos fazer uma desosta de cordeiro. Bora lá, vem comigo! Bom, para fazer essa desosta nós estamos aqui com o seu juvelino, que tá com esse cordeiro aí. Que raça que nós vamos bater hoje, Juvelino? Esse, esse cordeiro aí é, é Texel com corredal. É um cordeiro é colorido que a gente diz, né? porque uhum. é, é preto certo. E, e é uma raça que se adapta muito bem aqui na nossa região. E é criado totalmente a campo nativo, essa, esse cordeiro aí. É bem campeiro, né? É bem campeiro. É esse aí não tem nada de, de ração, hum. ou nada é suplemento. É, é campo nativo isso mesmo. Isso é campo nativo, né? Isso. E é isso aí, agora vamos acompanhar a desossa aí. O nosso mestre assador que vai fazer a desossa, Lucas Paco. Ó, rapaziada, a gente fez o abate lá na Fazenda da Divisa e agora a gente veio aqui na casa do Lucas Paco, na Fazenda São João, e a gente vai começar a desossar nesse cordeiro. Bora lá, Lucas! Bora lá! Fazer essa desossa aí. Me ensina, que eu quero aprender essa porra. Então, pessoal, vamos lá que eu vou ensinar vocês aqui. Ó. É, o primeiro passo que tu tinha perguntado das glândulas sebáceas -se, é. e tal, elas são aqui. Ó. Tem duas aqui, ó, no pernil do cordeiro. Mais duas aqui nas verilhas e mais duas na paleta. Que essa eu vou mostrar depois que é mais fácil. A é do pernil, bem tranquilo. Você acompanha o nervo aqui, o tendão dela. Faz um corte. Bem tranquilo, mas às vezes a gente, a gente demora um pouquinho pra achar. E bota o dedo lá. Já uma queimadinha lá. Um e bota o dedo lá. estela tela. Você achar ela aqui, como ele tá na câmera fria, ele tá bom de trabalhar, porém, ele tá bem geladinho. Saiu, ó. Aqui saiu a primeira. Isso é a glândula sebácea. Isso é o que dá um gosto ruim na carne de cordeiro. Então isso aqui tem que tirar. E agora aqui, basicamente, a gente começa Virilha. aqui sai mais uma glândula que é da virilha. vou tirar depois fica mais fácil Bom, aqui a gente baixou aqui né? vou Então um pedacinho dela a gente vai tirar a paleta mais um monte tirar uma paleta aqui Tem uma junçãozinha, que ela normalmente se encontra ali, ó. ó. Ó, ali a junçãozinha. Passou a faca de um lado, leva lá, passou a faca do outro lado. Aí, ó, tá ali. Aí você dá uma quebrada ó. nele aqui, ó. ó. Michel, passa a faca ali pra nós. Por favor. Nós Agora aqui eu vou tirar o carrezinho, que é o assado que o nós vamos fazer, fazer na, fazer na barriga ali. Lá. Isso aí. Fazer a linha dele aqui. Ó. Aqui é para o pessoal ter uma, uma noção, né? A gente está fazendo tudo na faca e no cutelo. Então não vai ficar aquela perfeição, né? Porque a gente está fazendo do modo mais caseirão mais possível, é. como se fosse em casa mesmo. E aqui você faz aqui, ó. O... e aqui vai sair o outro lado do espinhaço esse sempre é um pouquinho mais difícil de tirar ele fica na canhota né? mas a gente vai coragem de botar uma né? é, eu acho que é coragem tua. eu não me arriscaria <risos> aí ó aí ó saiu aqui o, aqui é o, o contra filé né e aí tu conta os ossinhos aqui. Um, dois, três, quatro ossos. Aqui vai sair o carré curto. E daqui pra trás vai sair o carré francês. Bora tirar essas peças? Bora lá, né? Então aqui, ó. Quando não se tem a serra em casa, o que, que tu faz pra fazer o carré se tu pega a peça inteira? Tu tira mais ou menos a medida ali, ó. Um, quatro dedos. Vai sair mais ou menos daqui, ó. Daqui até aqui Certo? Aí tu apoia bem a faca De lá E traz ela aqui Aí depois Tu apoia ela na mesa Numa quina da mesa Firma E ele vai te cortar Exatamente Aonde você riscou não tem serra, faz o trabalho manual. E a gente vai levando ela ali e vai separando as peças. E tá aqui o nosso carro. A gente vai tirar aqui, um, dois, três, quatro ossos. A gente vai cortar aqui, ó. Nossa, não faz mal. Esse é o carré curto Sujo ainda Mas Vamos limpar e deixar bonitinho. Vamos deixar bonitinho E aqui vai sair o carré francês O famoso carré francês Vai sair daqui e O trabalho é basicamente Faca rente ao osso Faz todos os risquinhos E vem tirar o prime, né? Exatamente E vem tirar o prime Rapaziada, finalizamos com a aqui. vou vamos explicar como ficou isso aí. Então vamos lá. Então Michel, aqui a, a gente tá com o cordeiro agora todo desmontado né, na mesa. E a gente tá aqui do... começa pelo pescoço, certo? O pescocinho eu desossei ele, fica um baita bifão. Particularmente um dos que eu mais gosto do, do cordeiro. Aí, paleta, certo? Paleta aqui. Um pernil a gente deixou inteiro. Com osso, certo? Com a picanha, tudo com osso. E aqui a gente tem um pernil desossado. Tirei o estinco dele, nada mais é que o garrãozinho. Aqui a picanhazinha com alcatra do cordeiro. Aqui o patinho, o colchão de fora, é, colchão mole. E aqui vem a maminha também do cordeiro. Costela, a gente deixou essa costela inteira inteira que vai para né? Só largar um salzinho, larga um salzinho e tá pronto. Aqui a gente tem o contra filé e o filé mignon do cordeiro, que a gente chama de garupa. Também ficou inteira com osso. Aqui mais uma costela, uma tira da costela também, um baita assadinho. Aqui o carré curto, Do lado interior e lado exterior. E aqui o famoso carré francês. Um feito por mim e o outro feito por Michel. Aqui, aqui, aqui conhece, velho. Olha só. Olha isso. Qual ficou melhor? Vem, vem. Dá, dá. Vem, Comenta aí. Qual ficou melhor? Eu acho que o que tá na tua mão foi o que eu que fiz, mas tudo bem. Não! Não. Rapaziada, então esse foi a nossa desossa. Lucas, aproveitando aí que nós estamos aí, né? Cara, formas de assar esses assados aqui. Assado curto aqui, a gente Sim. praticamente... Vai largar um sal, né, Sim. rapidinho, dois tomos na parrilha. Cara, vamos pegar essas peças maiores aqui. O que tu tem de dica aí? O próprio... como que é o nome? Aqui, o estinco. O estinco. O o Cara, umas dicas de assado aí pra galera que tá começando na parrilha aí, pra fazer essa brincadeira aí. O que, que eu gosto do estinco? Salzinho. Salgar ele antes de ele ir pra grelha, antes de ele ir pra parrilha. Sela ele no fogo bem forte. Deixa de ele sela de todos os lados no fogo bem forte. E sobe ele pro segundo andar da parrilha e aça ele uma coxão mais lenta porque é uma carne que tem bastante colágeno né? músculo e aça ele uma coxão mais lenta ele vai, vai dar um resultado muito bom suculento sabor bom a textura muito boa é um outro que eu falei no começo ali do pescoço o pescoço desossado salzinho de parrilha dos dois lados de preferência um sal de parrilha com pimenta bota dos dois lados Temperatura de mão aí de 5 a 10 segundos, 5 a 8 segundos. Fogo médio? Fogo médio. Médio para alto, né? alto Médio para alto. Médio pra alto. E ele ali, 10 minutos de um lado, 10 minutos pro o um outro, sobe pro o segundo andar para dar uma corrida no ponto e celebra. É um corte espetacular para os costos do sapo. Eu gosto muito. Bom, aqui tem duas paletas. As paletas, a gente já deu até uma dica no site. Tem duas dicas de como fazer Isso. A paleta de cordeiro no papel alumínio Sim. é bem legal. bem legal. Agora, Minha dúvida aqui é o pneu, né? Pneu. um pneu grande aí tempo de assado dessa peça aí. Ah. Tempo de assado do pernilzão na parrilha. Tu vai, tu pode selar ele, certo? Sim, selar se selar. Ele, sela selar Pode selar alto, né? É, sela e sobe. A não ser que tu queira fazer uma defumação, uma defumação mais mais mais rústica, vamos dizer, mais bruta, né? Porque sem pit, defumar na parrilla, na parrilla mesmo. Aí tu não sela ele, aí tu sobe ele, bota as lascas ali da madeira que tu quer defumar, né? Da se lenha, frutífera, né, tipo, pra dar gosto, né? E deixa ele ali uma hora, duas horas de defumação e daí depois baixa ele com duas horas, mais duas horas de fogo para assar. E no tradicional, sela de todos os lados e sobe porque daí tu não vai grelhar, tu vai assar, né? Aí até 60 centímetros na brasa. Uhum. Fogo umas, baixo. Né? Fogo baixo. Umas três horas. Você tá, bota no papel um alumínio e deixa ele tá? Se tu botar no papel alumínio, tu facilita a tua vida, né? Fica mais fácil e... É, é, bom também. E aí depois eu só tira do papel alumínio também pra dar aqui na finalizar. É, aqui a gente tem as costelas aqui também. A costelinha acho que é bem rápido, né? A costelinha também tá bem rápida. Manda um sal, caré, velho. Qual que é o segredo do caré aqui, velho? Caré francês, né? Com as peças mais nobres, acho que tem. É, no... Essa é a peça mais nobre do cordeiro, do, do cordeiro é. né? Carré... que é pra gente assar esse caré. O carré francês a gente vai fazer basicamente a mesma, a mesma, o mesmo método, né? A gente vai salgar ele dos dois lados. A gente vai selar ele é, na, no fogo alto, né? E vai diminuir um pouquinho o fogo. Mas é um corte rápido de se assar. E ele tem duas maneiras. Você pode assar ele por inteiro, né? Fazer ele na grelha por inteiro aqui. Como você pode selar ele assim, inteiro? E depois para finalizar, você fazer os cortes e aí finaliza na, na grelha também. E outra dúvida que me surgiu aqui agora, Lucas. O ponto do cordeiro, porque eu pelo menos sempre aprendi, por exemplo, que o porco, cara, o porco tem que ser bem passado. Tem que ser bem entendeu? passado. O gado aí tu já pode ter o um ponto, o um ponto, ponto, ponto mal, o ponto mais. Sim. No caso do cordeiro, qual que seria o ideal, assim? Né? Ponto. Ao ponto, ao ponto. Ao ponto e ao ponto. É... Eu, particularmente, não gosto da carne de cordeiro vermelho. isso aí, né? Eu gosto da carne de cordeiro ao ponto e Suculento Suculenta. Suculenta. Aí, é por isso, é importante de selar também. Isso, é isso aí. Aí você sela e você guarda toda a suculência dela e aí você tem o tempo Então. E é isso aí, rapaziada. Então, essa foi a nossa dica de desossa. Uma dica legal aí pra gente fazer um cordeiro na parrilha com cada peça. é isso aí, Brigadão é isso Lucas. Aí. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Esse foi mais um Sábado da Brasa. Nos vemos semana que vem. Bora lá?